Facebook ADS ou Google AdWords. Como eu escolho entre essas duas ferramentas para anunciar na internet? Confira depois da vinheta. Música Antes de falar das ferramentas, tem que deixar claro que o Facebook ADS e o Google AdWords não tem um melhor que o outro. As duas ferramentas são muito boas, só que elas têm algumas diferenças que vão favorecer um negócio ou outro. Então, de acordo com as vantagens que essa ferramenta oferece, você pode escolher iniciar com o Facebook ADS ou iniciar com o Google AdWords. Vamos começar pelo Facebook. O Facebook ele oferece diversas ferramentas de interação, como curtir, compartilhar, comentar, enviar mensagem. Ele dá uma proximidade com o seu cliente. Uma das atualizações que o Facebook fez, que você já deve ter visto, foram as reações. Agora o Facebook não tem mais só o curtir, agora você consegue mostrar outras reações, como eu gostei muito com aquele coraçãozinho, né? Amei, é o haha ha, ha", que é, você achou engraçado que você ficou bravo, que você ficou triste e um ponto forte do facebook é o relacionamento você consegue criar um relacionamento com o seu cliente você consegue ouvir o que ele tem a dizer e pode responder ele na mesma ferramenta que é uma exclusividade de meios de comunicação online como o facebook é um meio social é você consegue trabalhar a sua comunicação de uma forma mais informal o facebook ads oferece vários tipos de anúncios para para você ter um melhor resultado de acordo com o seu objetivo. Além disso, você tem várias formas de apresentar o seu conteúdo, como texto, imagem, gifs, vídeos e outros meios mais interativos, como o Canvas. Entre os tipos de anúncios oferecidos pelo Facebook ADS estão o impulsionar sua publicação, promover sua página, alcançar pessoas próximas à sua empresa, aumentar o reconhecimento de marca, enviar uma pessoa para o site, obter instalações de um aplicativo, aumentar a sua participação em um evento, obter visualizações de vídeo, adquirir cadastros para o seu negócio, aumentar conversão no site, aumentar o envolvimento com o seu aplicativo, fazer com que pessoas obtenham uma oferta e promover catálogos de produto. Veja que são diversos tipos de anúncios e o Facebook vai entregar os anúncios de acordo com o costume que essa pessoa tem dentro da rede social. Por exemplo, se a pessoa tem o costume de baixar aplicativos dentro de uma rede social, então é possível que no momento que você segmentar o seu público, ele vai tentar apresentar primeiro para pessoas que têm o costume de baixar aplicativo dentro do Facebook. Agora vamos falar do Google AdWords. Google Ads é uma excelente ferramenta que vai te ajudar a divulgar os seus produtos, serviços e a sua empresa para pessoas que estão pesquisando no Google. O Google AdWords ele consegue trabalhar com o racional e o emocional ao mesmo tempo. É, o racional é porque a pessoa já está procurando por um determinado produto ou serviço. E o emocional você pode trabalhar tanto no anúncio quanto no conteúdo que você oferece no site. Se você está buscando um resultado imediato de venda, o Google Ads é a ferramenta mais indicada. No Google AdWords você consegue trabalhar a venda é, mesmo com a pessoa tendo um baixo conhecimento sobre a sua marca ou produto. Atualmente, quando vamos contratar um serviço ou comprar um produto, a gente realiza uma pesquisa, e o Google é o maior buscador. Então, se você vai anunciar, é melhor que você anuncie no lugar onde as pessoas têm maior costume de realizar pesquisa. Se você não está nos primeiros resultados da busca do seu cliente, a chance de você vender para ele vai cair muito. Sobre engajamento, existem diversos formatos de anúncios além da busca no Google. Entre eles estão a rede display, que é a exibição de anúncios em formato de imagem em sites parceiros, o Google Shopping, que é o anúncio de, dos produtos de um comércio eletrônico, o anúncio de vídeo, que você pode anunciar tanto no YouTube quanto em sites parceiros do Google, e também a campanha Universal para aplicativos, que você pode divulgar os aplicativos tanto de Android quanto iOS. Quer saber mais vantagens de usar o Facebook ADS ou Google Ads? Acesse o nosso blog no link na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.